Pelos meus cálculos, que aliás já não mereciam tanta confiança, deveriam ser quase onze horas. Em um pequeno pátio interno da fortaleza de Pilatos, e vigiado pelos soldados aguardando a sua hora fatal, estava Jesus. Ele ainda permanecia em pé, mas a essa altura, trêmulo e febril o sol o castigava, deixando-o ainda mais frágil. Um dos soldados aproximou-se e o ajudou a vestir a túnica. Depois lhe colocou o manto, cobrindo seu corpo ferido e empastado de sangue. Em pouco tempo, porém, as manchas vermelhas xingiram todo o traje, enquanto o ombro e o peito mostravam pingos de sangue, que caíam do rosto ferido. O aspecto do mestre causava compaixão. Ao vê-lo, era possível imaginar as dores cruéis que os espinhos pontiagudos lhe causavam, além dos cortes profundos que os açoites haviam produzido, deixando seu corpo em carne viva. Como se não bastasse, havia ainda o desprezo e a humilhação que os homens tinham cravado em seu doce coração. Era difícil olhá-lo. Como ainda estava em pé? Eu não sabia. Por certo, somente uma força sublime seria capaz de tal proeza, e isso ele possuía. Indiferente à sua dor os soldados aguardavam a ordem de levá-lo à cruz em animada conversa. Para eles, era apenas mais um que executavam na condição de ladrão, conspirador ou inimigo de Roma. Não importava o motivo, dentro em pouco tudo estaria acabado. Então, três soldados chegaram carregando o prêmio que o mundo lhe oferecia, a cruz. Por ensinar e viver o amor em plenitude, o ódio dos homens retribuía-lhe com a crucificação. Sem cerimônia, colocaram-na perto dele. Ele a olhou. Em um ato, lembrei que ele falara algumas vezes acerca da necessidade de carregarmos a cruz. Então, pensei que essa era a prova de que ele sabia qual seria o seu fim pois qual outro motivo teria para dar como exemplo de resignação, senão carregar a cruz? Jamais alguém havia usado esse termo para mostrar a necessidade que temos em aceitar as provas da vida, e ele o fez. Por isso, até nossos dias, instituímos o sofrimento como a cruz que deve ser carregada. E ali ela estava. Aquela era a sua cruz. Sim, porque cruz por débitos passados ele não possuía, pois era perfeito. Nada havia de pendências a pagar, assim mesmo ele teria de carregar a cruz a fim de deixar a lição aos homens de todas as épocas. Ao ver o tamanho e calcular o peso daquela cruz, pude entender o porquê de suas quedas durante o percurso até o Calvário. Alguns estudiosos de meu tempo calcularam em setenta quilos o peso dela, e, vendo-a ali diante de mim, julguei acertado esse cálculo. Encabulado, sem querer, exclamei. — Meu Deus! Ela é muito pesada! Pouco depois, um oficial adentrou pelo pátio e ordenou. — Soldados, levem-no! e não permitam interferências de revolta ou manifestações lamentosas. O que tem de ser feito, façam com rapidez e objetividade. Podem ir. Os soldados se movimentaram. Cerca de 50 homens foram destacados para que acompanhassem o cortejo, desde a Fortaleza até o Gólgota. Dois deles se armaram de chicote a fim de obrigar a caminhada do condenado. Seis iriam à frente montados em cavalos para abrir caminho... caso a multidão oferecesse perigo. Os outros, armados com espadas e escudos... postar-se-iam ao lado do mestre... formando uma corrente a envolver o injustiçado. Sob a ordem do oficial, o grande portão foi aberto. Então, pude ver o povo aglomerado porém formando um interminável corredor por onde Jesus deveria passar. O chicote estalou no ar. O grito do soldado ressoou alto, compelindo a caminhada do mestre. Ele se abaixou, pegou a cruz e, em esforço supremo, colocou-a no ombro direito. Em um ímpeto, curvei-me também a fim de ajudá-lo mas, infelizmente, estando em outra dimensão, não consegui fazê-lo. Indignado com aquela condição, esbravejei alto, mas, no mesmo instante, ouvi meu protetor dizendo — Meu filho, no passado você poderia tê-lo ajudado e não o fez. Agora quer e não pode. Aquiete seu coração — pois a misericórdia do Pai é infinita e permitirá novas oportunidades em que poderá ajudá-lo. Aquelas palavras acalmaram minha revolta, pois sabia serem verdadeiras. Então, voltei os olhos ao mestre e pude ver seus primeiros passos em direção ao Calvário. A cavalaria passou abrindo caminho entre o povo e logo atrás ele surgiu ao portão. Nesse momento, em manifestação coletiva, o povo zombou, gritou e vaiou o Messias, que passava cambaleante, ferido e sozinho. Porém, para a surpresa geral, em um ato extremo de amor, Maria de Nazaré prostou-se por terra e, rente a ele, balbuciou em pranto contido. — O meu filho... — Meu filho amado, que fizeram contigo? Ao vê-la ajoelhada e chorando, o povo calou-se ante aquela cena de dor da mãe que exprimia seus sentimentos mais puros, extravasados em lágrimas pungentes. A presença magnânima de Maria causou respeito e admiração geral. Foi um impacto até mesmo para o rude soldado romano que vacilou em permitir ou não aquela demonstração de amor. Por certo, naquela hora muitos se lembraram das próprias mãezinhas, assim ninguém ousou impedi-la em sua expressão nobre e humilde, que não feria nem condenava quem estava fazendo aquilo com seu filho, Apenas sofria por vê-lo passar por algo que não merecia. Ao vê-la à sua frente, o mestre parou por instantes e acariciou a doce mãe com os olhos em lágrimas de dor. Ele nada disse por palavras, mas pediu através daquele olhar sereno que ela confiasse em Deus e que esperasse, pois o fim não era ali. Depois daquele interregno de amor em que o coração puro de Maria transbordou de dor, o chicote estalou novamente no ar e, obediente, ele voltou a caminhar. A multidão, que por algum momento ficara muda, magnetizada e expectante, de novo exultou em altos brados ao som do chicote e, em uníssono, exprimiu todo o ódio Inveja e desprezo. Então, ele avançou em seu destino. A turba enlouquecida seguia também. Mas, de repente, o peso da cruz jogou-o por terra. Ele dobrou os joelhos, buscando apoio para que a cruz não caísse, e assim, entre a cruz e o chão, ficou Jesus. Ele caiu, mas a cruz não. O chicote estalou e os pregos rasgaram suas carnes mais uma vez. Ele tremeu, esticou os nervos apertando os dedos na cruz, buscou suas forças mais supremas e se levantou. O povo vibrou. Olhei a multidão e concluí que, realmente, ainda estamos muito próximos da animalidade. Como pode alguém exultar-se por ver o outro açoitado? Onde estão a solidariedade e a compaixão? Felizmente, nem todos eram iguais. Passando os olhos com mais vagar, pude notar o amor e o ódio manifestados lado a lado. Enquanto alguns gritavam e zombavam, outros choravam e sofriam. O ódio, em maior número... Era esbravejado com impropérios e desafios. O amor apenas sofria e orava a Deus, porém sem articular palavra alguma. Ele se levantou e seguiu. Ia à frente da multidão animalizada. Sua mãe também seguia, embora amparada por Maria Marcos, e ambas choravam caladas atrás dele. João, o fiel apóstolo, estava cabisbaixo e sufocava o pranto em soluços. De repente, ele caiu novamente. A multidão calou à espera da reação do soldado. E, por mais uma vez, a chibata o atingiu. Ele retezou o corpo e deixou pender a cabeça, permanecendo ajoelhado. O chicote o alcançou por mais uma vez. O soldado gritou e ficou esperando que ele se levantasse. Então, chorando, caí também de joelhos e roguei em prantos. Oh — Ó meu Deus, meu Pai, auxilia-o, dê-lhe forças, ó oh Pai de misericórdia! Então Maria de Nazaré... Juntamente com outras mulheres que estavam próximas a ele, ao vê-lo dobrado e vencido pelo peso da cruz e pela dor que o açoite lhe causava, desabaram em prantos. Ele as olhou, compadecido e, melancólico, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, Felizes as entranhas que não geraram E os seios que não amamentaram. Pois, se assim se trata o lenho verde, Que acontecerá com o que está seco? Quando ele se calou, o soldado açoitou pela terceira vez nas costas. Com as pernas trêmulas, Ele alçou o corpo. Levantou a cruz da injustiça e se ergueu cambaleante. Agradeci a Deus, levantei-me com ele e andamos mais um pouco. O povo vibrou novamente por ver que o espetáculo iria continuar oferecendo dor e sangue. Então, o cortejo voltou a se movimentar. Eu queria que aquilo terminasse logo... Porém, me lembrei de que o final de sua caminhada era o Calvário. Que fazer? Decidido, pensei. Rogarei a Deus que me leve de volta ao meu tempo, pois meu coração não mais suporta vê-lo sofrer. E ainda faltava crucificação, e tudo isso era demais para mim. Já me encontrava fraco, trêmulo e trespassado de dor. Assim, queria voltar. Enquanto pensava, novamente meu protetor falou. O seu retorno somente se dará às quinze horas, quando o mestre expirar e deixar o corpo. Portanto, equilibre-se e suporte resignado até o fim. Aqui estamos por misericórdia de Deus, por isso façamos jus a esta concessão celestial. Pense bem. Caso você se encontre no extremo de suas forças... É possível voltar, mas de antemão lhe digo... Talvez você deva esperar séculos a fim de ter novamente esta oportunidade. Assim, impulsionado pelo tom enérgico do amigo... Voltei à realidade dos fatos e me vi caminhando novamente atrás de Jesus. Meus olhos turvos pelas lágrimas que acompanhavam-no a pequena distância... Registrando toda a sua dor. Ele continuava andando. Mas de repente, ó oh meu Deus! Ele caiu pela terceira vez. Na segunda queda já fora difícil erguer-se. Agora, então, o que aconteceria? Ao vê-lo no chão, os dois soldados esbravejaram, impacientes, para que ele se levantasse. Mas foi em vão. Um deles, mais agitado e nervoso, rodou o chicote no ar e o açoitou com força. Ao sentir a dor, ele fechou os olhos e quedou a cabeça, entregando-se ao próprio desfalecimento. Ele chegara ao limite das forças físicas. O soldado ainda girou a chibata e com maior violência atingiu-o outra vez. Em seguida, gritou alto e aguardou por alguns instantes a reação do condenado. Mas ele não reagiu. Permaneceu curvado e com a cabeça pendida, pois não conseguia mais se levantar. O suor, o sangue e as lágrimas se misturavam em seu rosto e, escorrendo, tingiam o chão de vermelho. Ele apenas arfava com dificuldades, buscando o ar que lhe desse mais um pouco de vida. Aproximando-se dele, o soldado ameaçou-lhe com o cabo do chicote e ordenou. — Levanta-te! Vamos! Levanta-te! Mas não o adiantou. Transtornado de raiva, o soldado agrediu-o pela quarta vez. Jesus tremeu novamente, mas as mãos ainda sustentavam a pesada cruz que não caíra, equilibrando-se em um dos braços que apoiara no chão. Talvez, conduído por ver a dor do mestre, felizmente o outro soldado aproximou-se e sugeriu. Acho que ele não suporta mais nada. Vamos recorrer a um desses judeus e obrigá-lo a carregar a cruz do condenado. Que me diz... O outro pensou um pouco, depois respondeu. — A ideia é boa. Assim acabamos logo com isso. — Sim, deixa que eu tome conta dele enquanto você escolhe quem irá ajudá-lo. Então, o que havia sugerido saiu andando, enquanto olhava o povo enfileirado, buscando encontrar um homem forte que pudesse socorrer o condenado. Com o chicote em punho olhava a ameaçadora a multidão que permanecia calada. Ninguém ousava quebrar o silêncio com medo de ser escolhido e se sujeitar ao chicote romano. Diante da cara feia do soldado, a expectativa e o medo eram gerais e notava-se que ele não estava nada satisfeito com as quedas do réu e retardavam cada vez mais o final de sua obrigação. O centurião andou em um dos lados da rua, depois retornou pelo lado oposto. Não caminhou muito, quando seus olhos encontraram o olhar ansioso de um camponês. Era Simão, o sirineu. Ao vê-lo, o soldado não teve dúvidas, talvez incentivado por ver nele um porte físico robusto que oferecia ombros vigorosos para aquele serviço. Decidido, apontou o chicote em seu rumo e ordenou em alta voz. — Tu, vem até aqui. Ao receber a ordem, Simão de Sirene rejubilou-se. Tive a certeza de que ele aguardava aquela ordem como um presente dos céus, pois se prontificou imediatamente com um sorriso nos lábios, demonstrando prazer por ter sido escolhido. Aproximando-se do soldado... Este falou. — Ajude-o a carregar a cruz. É uma ordem, ouviu? Não aceito negativas. Simão respondeu serenamente. — Alegro-me em ajudá-lo. O soldado surpreendeu-se diante da disposição de Simão e, enquanto ele se encaminhava para socorrer o mestre, o romano ficou parado olhando-o admirado por ver alguém se prestando feliz àquele tipo de obrigação. Então, Simão aproximou-se de Jesus e o olhou compadecido, não querendo acreditar no quadro que via. Muito amava o mestre, embora não o conhecesse pessoalmente. Por alguns instantes, Simão ficou ali ajoelhado traumatizado por ver nele o resultado da maldade humana. Enquanto Jesus permanecia curvado com a cabeça pendida, Simão pairou a mão por sobre o mestre, como querendo tocá-lo, porém sem saber onde, pois todo ele estava ferido e manchado pelo sangue. De repente, o mestre levantou a cabeça e, por instantes, olhou nos olhos de Simão. Aquele olhar sublime dizia mais que mil palavras. Então, duas lágrimas rolaram pela face emocionada do Sirineu. Ele havia entendido que Jesus lhe transmitia a gratidão pelo gesto de carinho, pois enquanto a multidão zombava, apupava e sorria, ele se dispusera com alegria a socorrê-lo. A humanidade oferecia a cruz, o açoite e o desprezo, mas Simão ofertava-lhe o ombro amigo, o carinho e o pranto. Simão de Sirene não imaginava que seu nome e seu gesto ficariam para sempre escritos na história da humanidade. Por séculos o povo contaria aquele ato de amor e o nome Sirineu ficaria marcado como símbolo de alguém que socorre o próximo. Mas, de repente, o grito do soldado veio despertar o silencioso colóquio entre o mestre e o seu improvisado auxiliar. — Vamos! Levantem-se! Acabemos logo com isso! E... Estalando o terrível chicote, ameaçou açoitar não somente o condenado, mas agora também o Cirineu. Assim, Simão colocou-se sob a cruz e, com braços vigorosos, e soa até os ombros. Disposto a seguir, porém com lágrimas a molhar sua face, Simão voltou-se e esperou que Jesus se levantasse também. Ao vê-lo em pé ele iniciou a mais trágica caminhada de sua singela existência, mas que resultaria em gloriosa estrada para a própria redenção, pois, daquela hora em diante, um novo homem nascia dentro dele. O cortejo ainda percorreu pequena distância até o Calvário, mas sempre sob o apupo da multidão, naquele momento inconformada por ver o socorro prestado ao injustiçado. Enquanto Simão de Sirene levava consigo a cruz, um pouco atrás o mestre arrastava-se cambaleante e quase sem forças, mantendo-se em pé a muito custo. Abatido e com a face coberta de sangue, o manto rasgado pelos açoites e as feridas sangrando por todo o corpo, Jesus era o retrato da compaixão. Seus trajes eram farrapos pintados de vermelho. Ao vê-lo tropeçar e quase quedar-se, a multidão gargalhava zombeteira infeliz. Alguns se dirigiam a ele em alta voz, desafiando-o para que fizesse algum milagre, como prova de sua condição de Messias. Outros perguntavam com sarcasmo, É esse o Messias? E gargalhavam com ironia e desprezo. Mas ele seguia, o corpo macerado, porém amando a todos incondicionalmente. O cortejo saiu pela porta de Efraim, virou à esquerda, e alcançou o sopé de um pequeno monte, chamado Gólgota. Os soldados demarcaram certa distância para que a multidão ficasse longe do condenado. Depois subiram o pequeno cume, obrigando o mestre a andar rapidamente, pois Simão já havia depositado no chão a pesada cruz entre dois ladrões que ali estavam. Tão logo cumpriu sua gloriosa e, ao mesmo tempo, trágica tarefa, o sirineu foi obrigado a descer e se colocar junto ao povo. Ao passar pelo mestre que subia rumo ao seu destino, seus olhos novamente se encontraram, porém Simão não suportou a força daqueles olhos azuis irradiando sublime amor. Por isso, levou as mãos ao rosto... E chorou copiosamente. Nada mais poderia ser feito. Os homens assim queriam. O momento final chegara. Enfraquecido pelas emoções que arrebentavam meu peito, somente consegui subir até o meio do monte e cair de joelhos. Meus nervos tremiam descontroladamente, deixando-me em farrapos.